Hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês não criarem expectativa Eu vejo muita pessoa por aí é, que queria expectativa Eu era um deles E toda vez que eu criava uma expectativa por determinada pessoa, por determinada situação. Eu era o cara mais feliz do mundo, mas eu vi que isso não era legal, porque quando a situação acontecia, era real e não dava certo, a expectativa que eu tinha daquela situação me decepcionava muito. Então eu digo para vocês que não cria expectativa por determinada pessoa, por determinada situação, é, o que o que eu aconselho para vocês é que deixem rolar, deixem fluir o momento, entendeu? Não fiquem imaginando coisas que talvez nem vão acontecer. Isso é perda de tempo. E, e se não deu? Se não deu agora um emprego novo, ou aquela garota que tu quis, ou aquele menino que tu quis, pode ter certeza que, que terão outros empregos, outros meninas, outros meninos o mundo é muito vasto, de amplos de amplos empregos, de amplas pessoas para te encontrar e tu não tem que ficar pensando eu vou ficar aqui sozinho no mundo, na solidão é por isso que eu digo que, que as pessoas que criam expectativas se decepcionam com o mundo ao redor dela e ontem foi um dia que eu me decepcionei pra caramba com a minha expectativa, é, tinha uma garota que eu tava de olho e ah, tinha uma expectativa para a paeja, ela disse assim, ah, vai lá no paeja, a gente se encontra lá vou volta lá, vai ser legal. Poxa, eu fui ao paeja e estava fazer lá, a gente vai se divertir, vai conversar. E chegando lá, eu, ela chegou e nem me cumprimentou e, e além disso eu tava com um outro cara, um cara mais velho do que eu, mais gordo, mas, sei lá cara, e nem, nem chegou para falar comigo, isso é a expectativa que eu criei em torno dela, eu me decepcionei com a minha expectativa em torno da garota que eu imaginei ser legal, então, aí eu, me... aí eu liguei o foda-se, bem assim, eu liguei foda-se, e a partir do momento que tu liga, o foda-se e seja feliz, Tu não pensa mais nada, tu não começa a criar expectativa em torno das situações, entendeu? Tu deixa fluir. Isso é mais importante, deixa fluir. Se tu tem um. Se tu tem um sonho, lute por ele, seja positivo, mas não crie expectativa, ah, eu vou ser um rockstar. Toda vez. É assim que funcionam as coisas. Então pessoal, era isso que eu tinha para falar. Se inscrevam no canal. É... E espero que gostem. Deixe seus comentários se gostaram do vídeo, que também é importante. Mas valeu, tchau!